Primeiro, nós fizemos aqui um debate, na reunião de líderes, sobre essa questão da reforma, da reforma trabalhista. Né? Qual o procedimento que nós devemos fazer aqui? Eu defini que nós, além da, da reunião que vai ter conjunta da, da CAS com a CAI e com a CCJ, nós vamos fazer quinta-feira uma reunião temática durante todo o dia de quinta-feira, para não dizer que não teve debate. E vamos fazer na terça-feira próxima, um dia inteiro também, de reunião temática aqui no plenário de debate dessa matéria. Vamos tramitar a reforma trabalhista como entendo eu que ela deve tramitar. Né? Passando nas três comissões, como, de, como é, o líder e o meu primeiro vice, que estava no exercício da presidência com a minha ausência, é, entendeu, fez o um entendimento comigo para quais comissões deveria encaminhar. Eu entendi que nós deveríamos encaminhar para três comissões, para a CAI, para a CAS e para a CCJ. E fiz agora o entendimento de que nós faríamos na quinta-feira, um calendário na quinta-feira, com seis representantes que vão fazer debates aqui no plenário. E na terça-feira, novamente, com mais seis representantes, num debate no plenário, na comissão geral, ou comissão temática, como queira, no plenário do Senado. Além disso, a casa fazer uma reunião amanhã, uma reunião temática amanhã lá, e vai fazer na outra quarta-feira uma última sessão, uma última sessão. Então, passado, essas, passado esses prazos, é aí são os prazos naturais das comissões de debate, de apresentação de, de, de relatório, de pedido de vista que vai ser natural que tem pedido de vista e debate e votação nas comissões temáticas. Votado nas comissões temáticas, eu trarei, trarei de imediato para ser votado ah, no plenário se do Senado. As comissões temáticas se encerrarão na outra quarta-feira. Aí a matéria vai estar. Pode ser votada, inclusive, antes, durante o debate em outras comissões, ela pode ser votada, por exemplo, na CAI, ou pode ser votada na CAS, ou pode ser votada na CCJ. Então, se houver antecipação, eu não posso mudar. Alguém chegou ali, como o líder Jorge Viana, pedindo que eu tivesse um calendário máximo, ou um calendário mínimo de 30 dias. Eu disse que não cabe a mim fazer esse calendário. Pronta a matéria pelas comissões, esse é o meu compromisso, de passar nas comissões, desde o primeiro dia que eu tenho debatido esse, e tenho afirmado e reafirmado, de passar sempre matéria nas comissões e não trazer direto para o plenário, eu disse que, pronta nas comissões, eu obviamente tenho um compromisso comigo mesmo e com o plenário, de colocar a matéria, de ter, com toda a clareza aos líderes, de colocar a matéria a ser votada, aí cabe aos senadores aprovarem ou não no plenário. Mas ela precisa estar pronta, passada nas três comissões. Passada nas três comissões, ela vai estar pronta para ser votada no plenário eu e eu pautarei de imediato. <risos> Tivemos hoje uma, uma longa conversa com o presidente da República e levantamos ao presidente alguns temas, alguns textos que podem ser debatidos e podem querer os senadores fazer mudança aqui. Se houver conveniência, né, se houver conveniência, tanto dos senadores como da parte do presidente da República, ele se comprometeu a não criar dificuldades. Se fosse o caso, faria inclusive uma medida provisória para contemplar, se houvesse uma negociação de líderes, para contemplar aquilo que fosse consenso aqui, para que a matéria não voltasse à Câmara mas que também, se tiver que voltar à Câmara, ele compreende, foi presidente de uma das casas, compreende que nós vivemos numa democracia e num sistema bicameral, portanto, cabe ao Senado, se quiser e achar conveniente, fazer as mudanças que entenderam e devolver para a Câmara.